O Paulista está aí dentro. O trânsito está é. morto aí, Está Está vendo o carro? que deu já deu aí e morreu na hora. O corpo derrete, né, irmão? Um acidente um grave que... aqui. Grave. Acidente né? grave aqui entre Alta Floresta e Monte Verde. Acabou esse... de acontecer o acidente. Esse caminhão aí, irmão. É perigoso pegar fogo. Né? É. Caminhão aqui, ó. O é que que total também do caminhão, né? Em frente aí. Uma vítima fatal, hein? O cara tá lá ali no carro morto. Situação difícil aqui, viu?